Dicas de exercícios para você fazer em casa. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, já te peço para você se inscrever no canal e já dar esse joinha, garanto que você não vai se arrepender. Treino de hoje nós iremos trabalhar membros inferiores e membros superiores, passo a passo para você aprender e logo após a sequência desse passo a passo vamos fazer duas séries de cada exercício, tá ok? Então vamos lá, vamos começar o seguinte, os pés paralelos, mais largo do que a largura do seu quadril, vai elevar ambos os braços assim, acima, isso eleva e vai flexionar, flexionar é dobrar as suas pernas, então elevou os braços, dobra as pernas, desce o máximo que puder e volta, sempre mantendo os braços acima, vou virar nessa maneira aqui, você vai elevar e descer subiu, voltou, eleva, sobe e volta. Só esse movimento. Esse daí é o primeiro da dica. Vamos fazer uma sequência? Então a gente vai fazer uma sequência o seguinte. Não vou colocar um número X de repetições. Eu vou fazer até a musculatura das minhas coxas começarem a sentir o movimento. Ah, professor, quantas séries? Não tem séries. Aqui é a dica para você entender e sentir a musculatura. Então vamos lá? 3, 2, 1, elevou o braço, desceu. Segundo exercício para trabalharmos também membros inferiores. Esse segundo exercício é super fácil de se fazer. É o seguinte, presta atenção: você vai elevar o braço direito, mão esquerda na linha da cintura e vai fazer só esse movimento aqui, ó. Um, dois, três. Depois nós iremos mudar o movimento e fazer para o lado oposto. Elevou o braço. Um dois, três. Professor, quais são os músculos que nós iremos trabalhar neste exercício? Para que serve? Esse exercício, além dele auxiliar você a ter equilíbrio, porque você vai trabalhar os músculos estabilizadores, é os músculos responsáveis para que você consiga ter o equilíbrio, nós iremos trabalhar também aquele buraco lateral da coxa que tantas mulheres incomodam o bumbum, é isso que nós vamos estar trabalhando. Vamos fazer a sequência, 3, 2, 1, elevou, mãozinha do lado, Vamos ao terceiro exercício. O terceiro exercício de hoje, ele é muito fácil de se fazer. Porém, tem que ter resistência. E aí eu vou dar uma dica para mulheres que têm muitos seios. Então, se você, minha amiga, tem muitos seios, essa dica vale ouro. Vamos primeiro para quem não tem tantos seios. Então, você vai fazer o seguinte, ó. é como se fosse uma corrida. Aquela corrida normal que você faz, aquele Cooper. Porém, agora você vai elevar o seu calcanhar, tentando trazer o mais próximo possível do seu glúteo. Assim, ó, fazendo dessa forma. Ó. É esse o movimento que você vai fazer. Vai sentir muito essa região aqui de trás, posterior de coxa. A musculatura sendo trabalhada. Mas aí vem o pulo do gato para as mulheres que falam, professor, eu não consigo fazer exercícios de pequenos saltos ou saltos um pouco mais é, dinâmicos porque eu tenho muito seio. Então você vai fazer o seguinte, ó: as mãos, mão direita você vai colocar no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, fazendo um X na região peitoral e aí você faz o um movimento que seria esse daqui? E com certeza você vai conseguir fazer o teu treino sem ter nenhum problema. Pegou a dica? Vamos fazer a sequência? Então vamos fazer a sequência agora. Presta atenção. 3, 2, 1. A sequência começou. Mais uma super sequência de exercícios que você pode fazer em casa com total segurança. Mas, para fazer os exercícios, tem que ter sempre a liberação do seu médico. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até nosso próximo encontro.